E aí, E aí? Sir? Ah, quanto tempo? Tranca. Quanto tempo? Na terra do nunca, onde não há tempo e só há o agora. Né? Não há tempo. O tempo é percebido através da temporalidade que gera uma percepção de imersão em um eterno presente que engloba em si mesmo o passado. O futuro tem probabilidades ressonantes com situações, circunstâncias que orbitam o eixo de gravidade e expressão do ser. Mas fora esse peido mental, <risos> é, vim fazer um comunicado. Né? Comunico aqui e agora. <risos> E foi ensinado aos rituais da lua, não foi? Ô... Foi. foi. Uhum. Agora vocês já sabem. Foram feitos dois meses. Até mais, né? Não sei, não importa. E seguem aquele mesmo padrão. Não é uma regra. Não é uma exigência. Mas os que gostam de fazer, continuem fazendo. É uma prática. É considerado que todas as pessoas que receberam tal informação estão aptas para exercer essa prática. Era só isso. É muito bom, simples assim. Não, todo ritual é simples. O nosso trabalho acadêmico, o nosso trabalho filosófico, o nosso trabalho espiritual do lado de cá, que é muita treta, é para deixar simples para vocês. Se vocês não apreciam a simplicidade de conseguir fazer um trabalho de alta magia de maneira simples, estão no lugar errado. Né? Saiam daqui. <risos> você, viu, você vê a nossa sinceridade, né? Simples. <risos> né? E é isso. Com todo respeito, né? <risos> A porta da frente é a serventia da casa, né? Assim que fala, Tchuliana. <risos> tá bom. Não, não é isso. Não tô mandando as pessoas embora. Meia-noite já disse que eu tô mandando as pessoas embora. Não é isso. É uma questão de feeling. Se o seu foco é poder, se o seu foco é aprender magia para se sobressair, para ser especial perante aos outros para se sentir correspondido pelos meios ao seu senso de diferença e indiferença ao outro, que é o que acontece, quando você se acha diferente e tem indiferença ao outro, o resultado da sua equação é ser especial, e quando chega alguém e te oferece um ritual simples, mas diz que é poderoso, você fica todo feliz, tem até um alívio na agonia, aí você precisa trabalhar isso. E nós temos séries sobre instinto, e agora a questão das virtudes e humanidade, tudo para lapidar esse senso de diferenças e mostrar mais igualdade em todos os seres que são singulares, divinamente singulares. Então fica a dica, né, Tchuliana? Certo. Trouxinhas divinais. É... No canal anal da existência. Os anais da história. É ou não é? É, graças a Deus. Então é isso. Beijo na bunda. Lá vem a bunda. E só conselhos bons, né, Tchigana? Tá merda. Nossa, senhora, a sabedoria. <risos> Quero lá de sabedoria. Estão...